Steel Frame é rápido, você sabe disso, mas você quer acelerar ainda mais a sua obra, exatamente igual essa família aqui, né, da nossa casa, Praia Rasa. <risos> Se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso, e esse é o nosso especial Dama em Ação, em que eu tô com esse grande desafio de fazer essa casa até o Natal. Agora, vou te dar uma dica pra você, dica de ouro, que ninguém mais dá. Steel Frame é rápido. Os clientes contrataram por causa disso. Agora, se eu seguisse o planejamento ideal, by the book, nessa obra, será que eu conseguiria cumprir o cronograma? Provavelmente não. Foi isso que meus estudos mostraram. E exatamente por esse motivo, eu tive que criar algumas outras estratégias para acelerar ainda mais a execução. Isso aqui que vocês estão vendo ao redor, foi uma delas. O que a gente fez? Enquanto, ao mesmo tempo que a gente está preparando o nosso radier, Desse lado daqui, tá vendo? O nosso grande platô, lá do outro lado tem um buracão. A gente tá, ao mesmo tempo, fazendo nossa pré-montagem nessa área. Então a gente adotou essa estratégia lá no primeiro vídeo. Se você não acompanhou esse especial, corre lá na playlist para o primeiro vídeo e que eu te explico um pouco do projeto de arquitetura. Essa área aqui é uma área de reserva, que não pode derrubar árvore, não pode mexer em nada. E a gente não tá mexendo, viu? <risos> Tomamos muito cuidado com relação a isso. Mas a gente falou, bom, temos essa área, não estamos movimentando terra nela, né? Então vamos aproveitar ela, para quê? Criar a nossa etapa de pré-montagem e acelerar o nosso projeto. Apesar da gente ter uma arquitetura básica, não ter executivo ainda, a gente conseguiu executar o projeto de Steel Frame. A é Steel F Design, a grande empresa parceira da Dama do Gesso, que hoje faz quase todos os meus projetos, né? Ela falou, não Helena, com essa arquitetura básica, a gente tem como sim adiantar parte do steel frame. Não foi toda, porque eles estão esperando algumas resoluções, principalmente depois de uma modelagem BIM, que a gente vai ter que executar, viu, por causa de compatibilizações. Mas eles falaram, não, parte dá, dá para a gente fazer. Eu falei, perfeito, então vamos adiantar o que dá para ser né, produzido, vamos fazer os arquivos de fabricação, para poder dar o start na pré-montagem. Eles, poxa, mas não tem radia, pronto, falei exatamente nesse ponto. Quando eu preparo tudo para o radier, eu pego a minha estrutura, eu vou recebendo ela e vou montando. E foi isso que a gente fez, a gente criou esse tablado de madeira elevado, né, para eu não montar o painel no chão, no chão mesmo, né, por ele ser aço galvanizado, ele não tem problema ficar exposto, sol, chuva etc, e nem em contato com a terra, igual a gente tem aqui, né, então o que a gente fez? A gente já recebeu Grande parte, não toda a estrutura que dava para ser recebida, né? Recebeu grande parte da estrutura e já começou a montar elas. Todos os painéis, né? Vieram com os parafusos e o desenhozinho, o painel, identificando onde ele é. Por exemplo, esse aqui é um painel N1, nível 1, né? E N, 12, e N quer dizer interno, ou seja, uma parede interna né? do térreo. Então a gente já tem aqui, inclusive, as minhas estruturas do térreo. Voltei lá, senão depois o povo da obra briga comigo e perdeu o papel. <risos> então a gente já tem a primeira, algumas paredes do térreo que são as primeiras a ser instaladas. Quando a gente vai falar de uma obra de steel frame, ela não é só aço, ela é planejamento também, isso é muito importante. Você como um bom empresário, né? você como um bom construtor, você tem que saber disso. E tirar dos artifícios, já que eu tenho a possibilidade de adiantar o processo aqui na obra mesmo, porque eu não tinha um galpão, não tinha um espaço ao redor para poder fazer isso, a gente fez. Então, monte sempre um bom planejamento, faça um estudo do que você pode adiantar, analise a sua, a sua produtividade para conseguir construir no tempo recorde, no tempo máximo que o sistema pode oferecer. Gente, é incrível, né? Me senti tão esperta fazendo isso, vocês não têm noção. Esse é tipo daquele vídeo que você bota no final, tipo assim, Marvel, tu, tu, tu, bate no final. é a dama de um spoiler, orgulhosa. São os planos que a gente faz e dá certo, né? Agora, tomara que na hora de verticalizar não dê nenhum problema, mas não vai dar não, a gente fez o projeto com bastante cuidadinho. O pessoal da Steel F Design falou, aqui dá pra fazer. Aí depois eles pararam, falaram, não, ó, tem a compatibilização aqui não dá. E aí foi o que aconteceu, a gente parou, botou no limite, né? Agora que essa família vai ganhar uma casa bonita, vai, viu, gente? No que platô é esse? Vou mostrar pra você. Gente, olha esse entardecer. E é aqui que vai ser a nossa casa. Olha só isso. Olha o Vinícius ali, gente. Ele que tá fazendo administrativo financeiro pra mim. Aqui nosso canteirinho. Três contensos, tá vendo? Os meninos ali, ó. Festeário, escritório... Escritório não, mocharifado escritório. Bonitíssimo, né? Mas que casa é essa que a gente está construindo? Fala pra mim. Fala que eu quero saber. Curtiu essa dica? Não deixe de dar aquela curtida, aquele like nesse vídeo. Se quer saber mais sobre o nosso projeto, não deixe de se inscrever aqui no canal e acompanhar nossa playlist da minha ação especial Casa Praia Rasa. Grandes beijos e a gente se vê!